Bom dia para você que nos acompanha pelo portal SB Notícias Vamos fazer uma ronda até Chácaras Beira-Rio, Glebas, Califórnia Para ver como está as estradas rurais Já que deu uma cessada na chuva aí ó, alguns dias Aqui é a Avenida Monte Castelo da Monte Castelo tem lombada até neste ponto aqui, daqui para baixo não existe lombada. Qual será o motivo de não ter uma lombada mais abaixo? Já que aqui é linha reta e plana, lá é descida. É o um local que acontece mais acidentes. Se você reparar em Americana, Avenida da Saudade tem várias lombadas. Aqui também é o horário de, de pico de, das crianças entrarem na escola, forma essa fila toda de veículos aqui. A guarda municipal está aqui, policiando Mas a fila é grande E ainda que está interditada a ponte Liga a SP-306 Medeiro. Bom dia para você, abraço para vocês todos que nos acompanham. Estrada que liga aqui os área rural de Santa Bárbara do Oeste, Chácaras, Lebanon, Califórnia e Beira Rio. Vou entrar um pouco aqui na. Só vou ver uma caixa aqui, às vezes as pessoas deixam animais abandonados aqui. É uma caixa vazia com garrafas e lixos que jogam nesta via aqui É, por mais que você mostre o, o problema para a prefeitura Às vezes, a, dependendo da secretaria, ignora Não sei qual o motivo ou se puxa lá do passado, que o cara foi vereador e acho que é a mesma coisa que o executivo, o executivo exige mais trabalho à prefeitura, é, então as pessoas estão acomodadas no passado e no presente tenta fazer a mesma coisa, essa é a questão, amorosidade que acontece, ou falta de vontade de trabalhar também. Aliás, quem faz política não faz trabalho É bem isso, né? Então você pode ver alguns bairros abandonados Onde não passa a carreata Essa estrada aqui vai para Levas, Califórnia e Beira Rio Apesar também que a prefeitura já fez algumas manutenções aqui Mas com as fortes chuvas tem o que fazer, tem que esperar, amenizar, realmente. E o portal receber notícia anda em todos os cantos das cidades. Aqui é um dos pontos que precisa passar a máquina. Passar ônibus também. Viu? Olha que é, os... é que eu já falei outra vez: Zé Cadaleta nos laterais evita todo esse tipo de problema aqui da máquina da prefeitura Tem que vir 3, 4, 5 vezes ao ano. Dat straat. Cada passa que tem da prefeitura funciona Às vezes outras não Olha como pode observar tá? Tem pontos bom aqui da estrada Beira Rio Mas tem outros pontos não que precisa... Andar devagar, senão você se deixa o motor. Cada dia a gente anda a um ponto diferente da cidade, mostrando né? os olhos d'água área rural a prefeitura também está fazendo a manutenção lá naquelas vias já que estava precário Às vezes é descaso também em área rural, né? As pessoas acham que não pagam seus impostos. Essa é a rua principal aqui da, da Beira Rio a rua A. chegar até aqui né Isso é Enquanto que a prefeitura, cada secretaria às vezes é amorosa, devagar, né? Mas daqui é uma área verde, preservação ambiental olha aí. Pois bem, agora eu vou mostrar a árvore que caiu dia 2 de fevereiro. E toda a prefeitura já sabe do problema: e o cidadão não pode cortar, mas tem que ser a prefeitura. Mas a prefeitura, até o momento, nada fez. Vou até mostrar aqui, olha o tamanho desta árvore aqui, que está aí, há uns 15 dias aí, né? E a defesa civil já passou aqui, o meio ambiente sabe da situação, mas como não é na visão do povo, então ignora. E aí, como que fica? Esta é a árvore que está aguardando E tem que ter pessoas técnicas para isso Não é qualquer um, não E é uma árvore de 3 toneladas que está aí E se cair esse muro E quem quer é a responsabilidade? Com todos os requisitos pedidos E o meio ambiente ainda ignora isso Mas se você cortar uma árvore, você é multado Como que fica isso? E aí, prefeito? O senhor tem voz ativa ou não? O senhor manda ou não manda? Fica aqui o registro também pelo portal SB Notícias. E mais acima é uma área que era para preserv... pra ser praça Isso até em mato Matos e mato E a área da prefeitura também Quando é do cidadão, o fiscal vai lá e multa Dá uma advertência de 15 dias para solucionar a coisa E aqui? Como que fica aqui? há tanto tempo, então fica o registro aqui pelo portal SB Notícia e subir mais um pouco ali até na Rua G, o mato que está também no terreno da prefeitura, mas fica o registro aqui pelo portal SB Notícia e que eu acho que tem que falar com o prefeito, porque aspirante não tem jeito, né? Essa é a Rua K, que os moradores... Tem um desafio também toda vez que chove, mas a, a prefeitura já fez um trabalho legal aqui. Só que tem um porém, com as fortes chuvas e enxurradas, a rua virou algumas crateras, alguns buracos. Ó, aqui tem coisa que a prefeitura faz, Secretaria de Obras. Agora aqui, ó esses, ai, esse espaço aqui é da prefeitura. Olha mato alto que tá. Deixa o cidadão deixar o um mato assim para ver o que acontece. Cidadão comum. Fica aqui o registro aqui para ajudar também a Secretaria de Meio Ambiente. A você aí que é competente. Que possa vir fazer a limpeza aqui. Mostrar um outro ângulo. Olha os buracos que estão tá aqui. E essa área verde que você vê aqui era para ser uma praça, área de lazer, parquinho e não tem nada. Mas olha esse lado aqui, ó. A gente ajuda a prefeitura. Isso daqui é a área da prefeitura, ao mato que está. Então fica o registro aí que possa vir aqui fazer, dar um talento também. É, é, rua G com a rua K. E aqui tem várias famílias que mora aqui também e tem as mesmas necessidade de manutenção nas vias públicas como na área central. Fica o registro aqui pelo portal SB Notícias.